Tem aquela de cortar a peja quando a criança é. não andava. Mas essa não, não sabia mais. Não sabia. Mas havia que ele o carpinteiro. É, é. Um... punha se uma corda presa nas pernas no cruz e chegava assim, e o padrinho levava no colo, chegava lá, andava um senhor cortasse madeira e isso dizia-lhe assim, solta que esta presa. E não dizia mais nada, ele cortava a corda que era Porque ali a um dia já andava, mesmo menino. viam que para aí aos 10, 12 meses, 13, não andavam, o, o padrinho tratava de fazer isso não podia dizer nada a ninguém. Ele próprio lá estava a corda em cruz. E, e andou o senhor para cortar andou a peixe. No, no banco Corta do Corta que esta presa. Tinha que cortar com aquilo que tivesse na mão. Se tinha a machada, cortava com a machada. Se tinha o é. um formão, cortava com o formão. O que tivesse na mão... Eu, vi, eu via cortar, uma vez, a lino da Caturna, via cortar. A peixe, não sei quem era a criança, mas eu vi ela cortar. Feixe, eu que eu, eu, eu se lhe põe a, a, a, a, a, a, as burras, para não... Antigamente... era a, a, a piado. Pial, no, no, É Piado. é piado. É piado, quando os animais correm muito, que os donos não os aguentam, então põem-lhe tipo, uma corda nas. Nós dizemos que já, mas aquilo é piado. É uma corda à frente e outra atrás, não, para não. ir mais devagar.